Oi, águas cinzas, um novo banhado construído e a instalação de uma lona plástica transparente que chegou aqui há pouco tempo e a gente está testando. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal, é, nesse passo a passo que a gente tem feito o banhado, é, laguinhos e tudo mais. É, eu trouxe, eu consegui no, no mercado aqui da, da região, uma lona... Não, não vou dizer nova, mas uma lona plástica mais grossa, transparente, que o pessoal é, costuma usar para cobertura de estufa, mas o vendedor diz que essa em específico não é... Eu vou passar lá para saber para que é usada. Mas como ela é mais grossa e estava bem mais barato, eu resolvi experimentar e trouxe essa loninha para a gente ver. No vídeo de hoje a gente vai ver... É, o reaproveitamento de um pouco de material do antigo banhado, que está do lado, que a gente está desfazendo para refazer esse. A paredinha né, da caixa de brita a gente já viu. Vamos ver outra vez o preenchimento dela. Vamos ver é, como é que a água se, se desloca pela brita. Então, a ideia da caixa da brita é facilitar o deslocamento dessa água de maneira mais homogênea é, pelo banhado, pelo futuro banhado, né? é um laguinho ainda, e vamos ver o preenchimento desse laguinho, é, que é o teste de é, é, o teste de estanqueidade, é para ver se o plástico está funcionando bem, se está funcionando tudo bem, e está funcionando tudo bem. E a gente vai ver a passagem desse primeiro laguinho, que depois vai virar um banhado, para o segundo laguinho, né? vamos dar uma olhada como é que ficou. Aqui ao lado o antigo banhado que eu estou desfazendo aos poucos para reaproveitar o material, esse pedaço com as lonas é onde estavam aquela caminha de brita que a gente viu. Retirei os tijolos, retirei a brita. Os tijolos migraram para cá. A brita com areia está na parte de baixo. Vou preencher agora só com brita. Nossa cama de brita está pronta. Função da cama de brita é esparramar o efluente de maneira um pouco mais homogênea ao longo de todo esse banhadinho aqui ah mas e pode entupir não é difícil entupir porque já vem é, esse efluente já foi tratado no biodigestor passou por um dois filtros né? e esses filtros eles vão reter material particulado maior então matéria orgânica é, mais densa mais pesada já ficou lá para trás é, sólidos suspensos já ficaram lá para trás com o filtro. O que chega aqui é água com, só, com sólido dissolvido, é, matéria orgânica um pouco, nutrientes. Isso daqui vai esparramar pela caminha de brita e vai chegar nesse banhadinho. Nós já estamos terminando aqui por hoje. Eu vou fechar com o bidim. Eu tenho uns pedaços de bidim aqui que foram retirados do, do laguinho do do sistema antigo vou recobrir aqui com ele e aí depois disso a gente vem com terra para tampar esse pedaço mas antes de fechar com terra aproveitar que está na época das águas né vou deixar vou estender o plástico e deixar durante um tempo para ver como é que ele vai se desenvolver como é que ele vai funcionar ok Bidim colocado, bidim reaproveitado também. Qual é a função do bidim aqui? Aqui pra gente nesse momento é uma só. Eu vou dobrar um, um pouco aquele plástico aqui por cima também. Depois eu venho com terra aqui em cima. Função do bidim. Impedir que o material particulado ali do solo, né? Argila e tudo mais, chegue junto da brita com areia. Eu quero manter uma permeabilidade maior na parte de baixo. E não quero que o solo venha contaminar isso aqui. Então, o bidim ele vai impedir que a terra desça né, até a parte de baixo e eventualmente comprometa a, a distribuição aqui, a drenagem da, do efluente. Super simples, legal. Lona transparente estendida, e aí essa é a finalização, né? Pelo menos de agora. O cuidado de tirar os sapatos para evitar o, o furar o, o plástico. Olha que aqui nós estamos colocando essa última camada por cima do plastiquinho que vem ali do laguinho. E esse daqui é o bidim que vai por cima, depois eu coloco outro bidim. E nós vamos encher isso daqui de terra ou de areia e também utilizar aquelas pedras ali. Mas isso eu vou fazer depois. Primeiro eu quero ver como é que vai se comportar esse pedaço aqui. Legal? Então a água vai acumular por aqui. E ela vai começar a passar para o outro lado. Quer dizer, por aqui não, porque eu estou direcionando ela lá para aquele lago. Para aquele laguinho ali de cima. E daquele laguinho é que ele vem para esse aqui. Mas aí vamos conferir as cotas depois. Ver se está tudo certo. E aí eu faço o dreno lá para aquele outro laguinho. Legal? Ok, serviço de hoje feito, banho tomado e a gente percebe que a água já já está chegando por aqui. Aí ah, já começa a correr e aí vai enchendo o nosso laguinho e depois dá virar um brejinho. Então, desde aqui, ó, olha a água correndo. Dá para ver fácil. Ela já vai chegando até aqui, ó. E quando a quantidade é maior, tipo quando vai lavar roupa, né? Aí ela deve chegar até aqui. E por hora a maior parte está vindo aqui nesse pedaço. Ok. Está cumprindo a função. A água aqui está escura por conta do da terra. Um pouquinho só de óxido de ferro já é o suficiente para dar cor à água. A gente vê que ela chegando aqui, ela está bem clarinha. E vamos ver. Ainda tem um pouco de cheiro, né? Porque ela está vindo ali de cima de um sistema anaeróbio. Ah, muito legal, viu? Isso daqui também é a representação de uma nascente, de uma mina d'água. Na hora que corta a a linha do lençol freático, ela brota, ela chega à superfície, então aqui é semelhante a isso. A água está vindo lá de cima, ela encontra um canal por onde ela chega até a superfície e aí né, dá um brotamento, a gente tem uma nascente difusa ou uma nascente mais pontual, é legal entender essas coisas. Então, legal, estiverem curtindo a brincadeira, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, conta para o pessoal. E mais do que isso, como é um passo a passo, faz aí na tua casa. E em fazendo na tua casa ou no teu sítio, é, registra, né? faz umas fotos, escreve alguma coisa, é, produz algum vídeo, manda aqui para a gente, de repente a gente compartilha teu vídeo aqui também no canal. Combinado? Vamos fazer acontecer as coisas de uma maneira... É, diferente. É, ao invés de dizer o que o outro tem que fazer, a gente começa a fazer na nossa própria casa. Legal? Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima!